Olorum Nosso, que estás no céu da Paraíba No céu de Pernambuco No céu do Maranhão No céu de Alagoas No céu da Bahia Protegei a juventude negra, Olorum, Livrai do mal No Brasil tá difícil Vamos parar com a hipocrisia e garantir que a juventude negra um dia possa existir. Que é que pessoas que moram nas periferias, são afrodescendentes. Jovens, na sua grande maioria, são pobres. O jovem negro quer viver o A babaquice, a ficam mais fortes em tempos de crise E tem a ver com a nova forma de organização Do capitalismo e da chamada globalização Que só inclui mão de obra especializada o Negro fica de fora e a juventude marginalizada Onde o estado não vai, o crime cria condições E a juventude experimenta várias ilusões Dinheiro fácil, status, sentido pra vida Buscada, a felicidade, a cura pra ferida De um passado escravagista As estatísticas Só o dinheiro quer viver, ter oportunidade Quer ser feliz seja no campo ou na cidade Mas esse é minha... É semelhante a situação, destruição, família A falta de oportunidade, discriminação Assim é um verdadeiro a manda caro, manda caro como estão teus filhos Que Deus lhes abençoe, proteja teus meninos os livre da maldade, dos grupos de extermínio Violência, crueldade, proteja seu destino Dos altos de infração, das mortes por engano Do abuso do poder, as mães estão chorando Na saída de presídios, em portas de escola Na praça da comunidade, medo morre toda hora Jovem negro quer viver, ter oportunidade